O <risos> que você me faz? que me Tudo bem com vocês? Eu sou o Tarvis Sage Eu e Dário E vocês estão aqui no Leite com, leite, com biscoito. biscoito Hoje a gente vai gravar um vídeo graças a um presente de uma amiga nossa Então o vídeo tinha que ser em equipe não é mesmo sozinho dá pra, pra fazer. Não. Nós fomos na casa de uma amiga minha, a Sandra e a Carol. Duas amigas, no caso, né? Que são muito filhas. E elas viajam o mundo, assim, literalmente, né? Uma vez por ano. Uma então... vez por ano vão pra um país diferente. E elas foram pra China recentemente e se lembraram da gente. E trouxeram alguns docinhos e doces. Não sei na verdade se é doce ou é salgado. A gente vai descobrir agora. Aí elas me mandaram também. Um trocinho de tampar o olho e uma maionese. E daí elas falaram pra Manu botar isso na minha cara e dar isso pra eu comer. Tá bom, a gente só vai obedecer. Explica <risos> a sua lógica. Eu não sei porquê, mas a gente vai do menor, das embalagens menores. A gente deveria começar pelo negócio que parece um inseto. Mas eu tô com um pouco de receio, então a gente não vai é, começar por ele. Parecem bichinhos estranhos. Então, nossa, né, gente, a gente vai a gente começar sabe... por isso daqui que a gente, sei lá, parece uns fios de mandioca frita Ou <risos> maçã, sei lá, não sei o que é isso Nossa, Ai, tem nossa, cheiro de... Tá na vai na procura de peixe de mandioca frita ah, Tem cheiro sei. de peixe Nossa, tem um cheiro muito forte de peixe Credo Estranha. Nossa, tem um cheiro muito forte de peixe, sério É duro. Eu vou comer e eu não vou saber o que é isso, gente, porque tá escrito em chinês. Mas ah, não é. Ruim. Mas eu não compraria isso, né? Ai, petisco. Eu vou comprar esse, <risos> esse couro de peixe, que é isso. Não, mas real, ah, eu não gostei, não comprei. Mas se você gosta de lula ressecado e se é. for pra China, é hum. uma opção. Medo. Bora e é esse aqui? Parece... Esse parece mandioca. A foto parece seca, mandioca. banana seca, né? Ah, o cheiro é melhor. Cheira, cheira porco. Cheira. Aquele corinho. Nossa. Nossa. Nossa. Aquele corinho. Nossa. Nossa. Eu não sei se eu quero comer tudo isso. Ou é queijo. Será que é queijo? Ai, tem cheiro de queijo. Tem cheiro de queijo. Aquele queijo. Não é, pelo jeito. <risos> Pela cara que ele fez. Não gostei não. <risos> Ai, vai gorfar. Ai, ah, que horrível oh. Só vai piorando Ele não tá em mim Nossa, é bem horrível Parece que só tá piorando, gente, vai melhorar Esse tem que ser gostoso Esse tem cara de salgadinho de... Tem cara de um salgadinho é japonês que eu comia Bom, ó, é isso aqui, gente Vamos lá Não tem um cheiro muito assim, não. Tem cheiro de amendoim. De quando você compra. Aquele amendoim. Que Elas fala já que é japonês. Mão, né? A gente tem que pegar várias bolinhas ah, tem várias formas. Tem, então, formas. Que formas. formas. formas. Então oh, vamos é... comer uma de cada. Qual que você vai comer? Qual que você comeu? É gostoso. Eu vou comer uma de Quer estrela. dizer, é estranho, mas. Hum, é bom. Parece. É, é tipo um isopor. Aquela. <risos> Parece um salgadinho japonês que eu como mesmo. Ai! Um... Ai, esse aqui tinha.. Ai, Receio. tá. Não, tá ficando pior. Tá ardendo. <risos> Ai, Bolo tá ardendo verde. mesmo. Ai, você pegou um pior. Nossa, isso é horrível. Isso oh. é... Olha, tem um aqui. Que bagulho horrível, Ai, horroroso. É tá babano. Aí oh. cheguei com coisa. Esses daqui lembram os POCs que a gente compra em evento, que é doce. Os doces são bem gostosos. Só que tem imagens ilustrativas. Esse daqui é de pizza e esse daqui é de camarão. Agora, se eles realmente vão ter o gosto que prometem, não sei. Mas é é poque, ó. Olha, de coraçãozinho a abertura desses. É, pra. Que bonitinho. Você já abri com amor. É. Eu peguei o de camarão. O é que eu sou de pizza? O já sou de pizza. Dá pra comer! é bom. Ai, meu Deus não gostou, né? De camarão é bom. Nossa, gostoso mesmo? Sim. É desse que a gente gosta. Olha a pizza. Eu acho que eu gostei mais de camarão. Esse é azul. Não sei não, né, amores? Ah, muito cheio. Os dois são muito bons. É. Não, gosto mais vermelho. Gosto, esse daqui eu comeria tudo. É, dá pra comer agora, inclusive. Só os pops vai, são ó. ótimos, gente, de verdade. Se vocês forem pra China, comprem os é, pops. comem esse... Essas duas embalagens. Muito bom. Tem dois doces que parecem bicho agora. Parece um seto Um pra horroroso. vocês e um pra mim. Na verdade isso é gerilim preto. Ai, gente, eu espero que Mas não... o que, que é embaixo, sabe? Eu espero que não seja feijão, Parece gente. Parece uma pele de lesma feijão. assim. Ai. Olha. mordeu na casquinha da barata. É insosso, gente. É tipo uma, uma goma de açúcar. Tem com... cheiro de. Não é cheiro de nada. A... É tipo uma goma com esse negócio em volta puro, pra comer, de, que é, parece um pé de moleque. Gente, mas eu não sei explicar. Olha, é tipo um enroladinho. É, isso que eu falei, parece que é uma goma enrolada. Mas hum. é, ó que coisa ó. bem som, sabe? É lindo. isso mesmo, é tipo uma goma com um monte de gergelim preto. Eu gosto de negócio de gergelim, não é uma coisa maravilhosa, mas... E não falaram assim, nossa, que vontade de comer o... Esta foi a minha tentativa de falar o nome deste treco chinês. Não. Não. Agora chegou a parte que eu não queria. Então, ela falou assim, experimente essa maionese de olhos vendados. Aí a gente ficou se questionando. Por quê? Por quê? Não sei, né? A gente vai descobrir agora. Pelo menos, ó... Olha que venda legal e ela tem um coisinho aqui, ó, de pôr no congelador. Aparentemente parece uma maionese comum, assim. Bonita. É pesada, parece tijolo aqui. Só pela parte de vendar o olho, acho que. É, eu acho. Por é, que acho, a pessoa fala assim, experimenta de olhos vendados? Tem cheiro de maionese? Tem cheiro de maionese normal. Não foi muito. Põe só num pedazinho. Mas e o resto do pão? Ah, o resto do pão a gente consegue comer se for ruim. Ai. Parece uma manese. Parece uma maionese normal, gente. É, vamos ver. Ai. Tô nervosa. Agora vamos lá. Ah! Cadê vale a boquinha? Ai. Porra, mano, a maionese tem gosto de chiclete, velho. Oh. Quê? Ai, ele tá com Ai, os... oh, é horrível. Como que eu vou comer agora? Gente? Não come, não come, não come. come. Mano, tem gosto de chiclete, que bosta. Começa com gosto de maionese e vira outra coisa. Tá dando nossa água? Não sei quem é mais estranha. Eu não sei. Não. Você sabe que é maionese, tem gosto de maionese. Vira chiclete no final. Mas parece que tu jogaram adoçante no meio? Sim, eu confesso, eu gosto de agridoce. Talvez eu comece mais. Não sei quem é mais esquisita das irmãs aqui. Obrigada por ter trazido pra gente, ter lembrado da gente. É, foi maravilhoso. Enfim, muito obrigado. É, foi uma experiência incrível. E eu vou continuar comendo os Pox, porque os Pox são maravilhosos. Obrigado mesmo pelo carinho que você tem por nós e por ter lembrado da gente na viagem de vocês. Isso é muito especial. Se tiver algum monstrinho que mora em outro país e tem alguma guloseima ou alguma coisa diferente aí no seu país, envia pra gente que a gente experimenta e... Faz isso pra você. Como é que, que a gente o achou. O que, que a gente achou, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Me sigam nas redes sociais. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima aí. Falou!